Oi, pessoal, tudo bem? Vocês que estão assistindo a gente aqui pelo IGTV, sejam bem-vindos. A gente vai começar a nossa live de hoje e nós vamos falar com a Cris Gil. A Cris Gil, ela é cerimonialista, ela é psicanalista em formação, ajuda as pessoas a buscar soluções dentro de si oi paulo tudo bem seja bem vindo e, e ela partilha os aprendizados e vivências que ela tem com outras pessoas então ela é uma pessoa muito especial é uma pessoa que eu conheço pessoalmente é uma pessoa que eu amo de paixão ela sabe disso ela já me ajudou muito eu também já ajudei ela um pouquinho <risos> E ela é uma pessoa muito especial. Então eu vou esperar a Cris entrar para a gente começar essa nossa live que vai ser incrível, porque é, o assunto nosso vai ser sobre terapia reflexiva. Então vai estar tá bem interessante. Deixa eu acenar aqui para vocês. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Eu quero só pedir uma gentileza para vocês, porque vai ajudar muito se vocês clicarem no aviãozinho e mandar pelo menos para duas, três pessoas essa live, porque ela vai ser realmente muito rica. É, eu estou vendo aqui que tem bastante amigos da Cris, pessoas que eu também conheço, que também são meus amigos. e Então, eles sabem o quanto a Cris é maravilhosa, o quanto ela tem de de conhecimento para poder passar para nós, né? Ela é uma pessoa realmente incrível. E para quem está chegando agora, é, isso, isso daqui, ele é o varal de ideias. O que, que é o varal de ideias? É um projeto que eu criei no comecinho do mês, onde a minha proposta era fazer live todos os dias do mês de julho, de segunda a sexta-feira. Então, cada dia era um convidado. Cada dia é uma, foi uma pessoa, né, um empreendedor, um empresário, uma empresária, para poder falar um pouco sobre o conhecimento deles e poder trazer é, esse conhecimento para você que está em casa, né, para as pessoas que estão em casa, poderem aplicar esses conhecimentos na vida e nos negócios. E esse, esse projeto, por que, que ele foi criado? Ele foi criado por causa do problema que a gente está enfrentando, né? Da pandemia, as pessoas em casa, é, muitos já perderam os seus empregos e a ideia era essa, era, é, né, na verdade, ajudar as pessoas que estão em casa. Porque, de repente, você está em casa e você está preocupado, não sabendo para onde correr, não sabendo o que você pode fazer para melhorar, né? E, de repente, assistindo aqui a live, abra... Né, algumas possibilidades aí na sua vida, porque são convidados que entendem de muito, sabe, de empreendedorismo. É... E aí a gente já está quase no finalzinho do varal de ideias e a gente vai até o dia 31 com convidados. E eu estou esperando a Cris e ela não entrou ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui o que foi que aconteceu. Peraí, gente, não saiam daí, viu? Porque vai estar tá maravilhosa. Deixa eu mandar o link aqui para a Cris. Que aí eu acho que pelo link ela consegue entrar. É assim, né, gente? Ao vivo é assim. Deixa eu mandar aqui para ela. Então, gente... Conseguiram mandar aí para os amigos de vocês um aviãozinho para poder ajudar a gente? E também para ajudar as pessoas que estão em casa, né? Vai que esse aviãozinho que você tá mandando, justamente a pessoa tá precisando, né? Tá precisando de ajuda, tá precisando de apoio, tá precisando de terapia. Olha só, né? Que maravilha. E é justamente sobre terapia que nós vamos falar hoje. A Cris já entrou, eu vou chamar ela, peraí. <risos> Já chamei, gente. Agora vamos esperar. Ô, Paulo, obrigada, meu amor. Compartilha aí, porque tem gente que precisa. Oi, amiga! Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Fiz o teste do, do fone aqui, tá bom? Uhum. Super bem! Ah, Estou tá te bom. ouvindo maravilhosamente Vai. bem. Ô, Cris, olha só, nós já temos 12 pessoas aqui ao vivo com a gente, olha que maravilha! Oiê! Oh, yeah. Amiga, eu apresentei você, tá? Mas eu queria que você também se apresentasse... Mas antes, eu quero muito agradecer a tua participação. Eu, eu sei que você, esses dias, você estava meio dodói, e mesmo assim você está aqui para ajudar, para compartilhar o teu conhecimento, para poder dar uma luz para quem está em casa. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe imensamente todo o bem que você faz pelas pessoas, tá? Obrigada, amiga. Ai, obrigada a você. Obrigada a você pelo convite por eu poder estar participando de novo de uma, de uma ideia fantástica tua, que é esse, esse projeto do Varal de Ideias, ele é muito legal, muito legal mesmo. É sempre bom vir, vir partilhar um pouquinho do que a gente pode estar fazendo para ajudar, né? Isso é incrível. Então, você me apresentou, olha que legal, né? Que vergonha. É... Mas acho que não tem muitas apresentações, né? Eu sou, eu até, até brinquei esses dias com você, te mandei um, um escrito lá que eu sou a cerimonialista terapeuta, né? <risos> Mas é um caminho que eu busco faz tempo, eu gosto muito, eu sempre sou a, a conselheira da turma, eu sempre gostei da, do desenvolvimento humano, do comportamento humano. É, adoro pessoas, né? adoro leitura comportamental, enfim, adoro tudo isso. E foi por isso que eu busquei esse caminho. Como profissão eu sou ceremonialista é, e eu estou usando esse meu caminho do conhecimento, né, para ajudar minhas noivas também. Sempre trabalhei por amor, trabalhei com amor. Meus, é, os meus trabalhos sempre foram diferentes. Sempre foram focados no ser humano e no que eu posso estar tá agregando a ele, né? E, e baseado nisso eu fui buscar essa esse trajeto. De, de poder falar um pouco sobre, com mais conhecimento sobre as pessoas, né? De poder buscar esse conhecimento para realmente poder ajudar as pessoas. A gente já ajuda, às vezes, involuntariamente, a gente ajuda só por estar falando, né? Enfim, só por conversar, só por ouvir, principalmente. Mas, quando a gente vai buscar um pouco mais de conhecimento, a gente vê que a gente pode dar e nos transformar em coisas muito maiores. Então, é por isso que eu busquei esse caminho. É verdade. Que é, é, é muito lindo, sabe, Cris? Porque a gente, e quando eu falo a gente, eu tô falando de todo mundo, tá? Eu tô incluindo todas as pessoas. A gente precisa muito de ajuda. Porque é fato, né, que a grande maioria de nós, a gente tem as nossas crenças, a gente tem os nossos, as nossas dores internas, as coisas que vieram com a gente que a gente nem sabe. E muitas vezes está atrapalhando a nossa vida, e, e a gente precisa, e a gente precisa sim de pessoas que queiram nos ajudar, sabe? Que queira de verdade ajudar, que queira mostrar o caminho para a pessoa, porque é, é muito bonito as pessoas falarem assim: ah, eu. Eu, eu consigo te ajudar, só que são meias verdades, entende? Então, porque assim, ó, eu acredito que se essas pessoas que falam isso, que é, são várias, eu já, já ouvi isso muito na internet, é, se elas realmente estivessem dispostas a ajudar, não teria tanta gente doente. Por isso que eu fico muito feliz quando eu, eu Josi, na minha caminhada conheço pessoalmente pessoas que, que querem de verdade ajudar e ajudam. Porque eu acompanho, eu acompanho o crescimento das pessoas, eu acompanho os atendimentos que, que pessoas como você fazem e eu vejo a evolução das outras pessoas. Então isso é muito bonito, isso é, é lindo e poucas pessoas realmente fazem. Então parabéns. Parabéns pelo teu trabalho, Obrigada. porque eu conheço e vou conhecer mais ainda. <risos> porque Ai. você sabe que eu preciso da sua ajuda, preciso sempre, enquanto eu não conseguir sair de verdade desse casulo aqui, eu vou precisar da sua ajuda. <risos> Vamos junto, né? Eu acho é que uma coisa que você falou aí a respeito da, de muita gente ofertar ajuda, né? É que na verdade a gente só consegue ofertar ajuda se a gente tá bem, né? Se a gente não tá bem, se a gente não aprendeu tudo que deveria, se a gente não tá ciente de tudo que a gente tá falando, a gente nunca tá bom suficientemente para prestar ajuda para ninguém, né? Fora isso, é só uma é um, é um conselho, é uma dica, né? E não há ajuda de verdade, A ajuda ela é muito mais profunda. Você uhum. Tem que saber sobre o que você tá falando. saber muito sobre o que a pessoa está sentindo né, e saber onde a pessoa quer chegar. Se a gente não consegue entender isso, a gente não está dando uma ajuda de verdade. né? A gente está assim, pincelando, dando um conselho baseado nas nossas crenças, no que a gente acredita. né? E Nem sempre isso gera algum resultado. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Então, se você uhum. tem problemas mais profundos, você realmente precisa ir mais profundamente para que você consiga desenrolar aquilo, desenvolver depois disso e daí sim você... Vai se sentir ajudada, de fato ah, né? Vai ter um resultado É, é verdade O Cris, é, por, que que, por que que teve toda essa reinvenção na sua vida? E é, focada né, nessa área de terapia, de psicanálise Quais, quais foram as considerações que te levaram a seguir esse caminho? Você passou por algum problema? Você teve muitos amigos e amigas que tiveram problemas? Que, que, fizeram, que fizeram você buscar é, tanto estudo nessa área? Então, na verdade, com certeza, são experiências pessoais. Né? Então, acho que antes de ter muitos amigos e muitas amigas que passam por experiências que a gente se sente impotente às vezes, né? a gente acompanha, a gente está do lado, mas a gente sabe que tem mais coisa envolvida. É... Mas eu acho que é pessoal, é a gente mesmo, né? a gente eu passei por infinitas coisas, Trabalhei com várias coisas na vida, fiquei rodando é, muitas, muita, muita, muita coisa para sobrevivência, uma vida profissional assim, é, com várias coisas mescladas, sempre com trabalhos diferentes, sempre em busca da sobrevivência, né? nunca em busca é, da transformação e da realização. E daí eu acho que isso foi uma coisa que sempre me deixou, eu tinha que buscar respostas para mim mesma, eu tinha que achar meu próprio caminho, eu não contava com muita ajuda exterior, é, para resolver os meus problemas. Né? Então, daí você vai entrando dentro de você, entrando dentro de você, achando os seus próprios problemas, achando principalmente as suas dificuldades e tentando se entender no meio delas. Eu sempre fui buscar conhecimento, eu sempre fui buscar as respostas dos meus problemas. Eu entendia que nenhuma outra pessoa podia dar resposta para mim. Eu chorei, eu reclamei, eu briguei, né? Obviamente, eu tive uma trajetória cheia de amigos aí, que me ajudaram sempre, me ampararam sempre, mas aquela resposta real, ela tá dentro de você. E, e baseado no que eu precisei buscar para mim, a minha vida, eu comecei a estudar né? autoconhecimento, uma autobusca muito grande, e essa autobusca, ela foi me levando a respostas. E daí eu fui aprendendo muito sobre isso. E isso eu fiz desde sempre, não foi assim agora, né? Agora é uma coisa que tá assim, a gente tá... Eu tô colocando isso para fora, digamos assim, né? Mas faz muitos anos que eu curiosamente estudo é, o corpo, as doenças, eu tive muitas, passei por muitas barreiras na vida aí Que me levaram a buscar conhecimentos externos muito maiores do que o que já era colocado né, Na minha frente, na minha cara, digamos assim E foi baseado nisso que eu fui nessa busca Então eu comecei este, este conhecimento mais profundo por causa disso A psicanálise porque eu descobri que a terapia é vida, né? A terapia, ela muda você, a terapia, ela ela te esfrega na sua própria cara isso é incrível <risos> ela mostra a realidade para você e, e realmente ela faz você perceber que você precisava de ajuda né que você tinha muita coisa não trabalhada em você ela faz você trabalhar com o teu ego né com o teu autoconhecimento então, a terapia é um caminho surreal de incrível e daí conhecendo a terapia passando por vários processos terapêuticos eu ainda faço ainda vou fazer por muito tempo eu fui buscando essas respostas e fui começando a, a, a entender esse meio, né? Que, tá, que tava me cercando e entender que isso é um caminho muito gigante. Por uhum. isso, eu, eu acho que a terapia, ela é vida. E eu tô a fim de ajudar todo mundo a ter mais vida, a viver melhor. Que bom! Ô, Cris, o Ney, ele fez uma pergunta aqui, tá? É, ele falou assim, pergunta para Cris, qual foi o momento mais difícil... Que, e qual foi o foco para você se reinventar? É, você, você, pode, você pode compartilhar com a gente o um momento mais difícil que você teve para que você realmente fosse em busca, que você, você percebeu, opa, não dá para continuar desse jeito, eu preciso de ajuda, eu preciso conhecer um pouco melhor. Eu tive vários momentos difíceis, mas o mais difícil foi quando eu realmente perdi tudo na minha vida. Né? É, eu falo que o perder tudo é uma palavra, ela, ela tem significados diferentes para todas as pessoas. Né? O que é perder tudo para você depende do contexto de vida que você tem. Né? E eu desconstruí a minha vida inteirinha, sem ter noção de que era eu que estava fazendo isso. Então, por muitos anos, eu culpei todo o meio e todas as situações que eu vivi e, e eu fui desconstruindo cada vez mais. E nessa desconstruída de vida, eu fui me desconstruindo cada vez mais eu fui me perdendo de mim mesma, eu fui me perdendo é, do meu caminho, dos meus objetivos, dos meus sonhos. Né? Isso tudo é, é um contexto, é uma história longa, é a história da vida. Né? Então, assim, uma vida que teve tragédias, uma vida que teve, infelizmente, muitos problemas de relacionamento, uma vida que teve muitos problemas com filhos, problemas de saúde, familiares, isso foi tudo sendo desconstruído. E nessas desconstruções... Eu fui buscando força, então eu saía destruída, daí eu virava fênix, me reinventava e me reinventava e faltava um pedacinho. E assim eu fui, sim, fui fazendo, fazendo, até que chegou um dia que eu descobri assim, que eu dava uma voltinha atrás do rabo, né? Que você fica a vida inteira passando por um problema, supera, levanta, vai pá, cai de novo. Aí você levanta, vai pá, cai de novo. Aí eu comecei a analisar o que fazia bem pra mim, o que me levava a certos caminhos, o que me levava a certas decisões, certas escolhas. E eu fui realmente, foi um trabalho de formiguinha, de aprendizagem. Eu levava no lombo, aí eu caía, aí eu ressuscitava e eu pegava ali o que foi ruim e o que foi bom. Eu sempre guardei isso escrito. E daí eu comecei a analisar a minha própria vida. Né? Eu tenho 42 anos de idade e eu comecei tudo isso, eu comecei tudo isso há algum tempo com uma linha de estudo, mas o entendimento, o clique, veio quando eu tinha 38, que foi quando eu tive uma grande perda, né? uma separação e alguns problemas na vida que vieram depois disso, tiveram que me fazer assim ir lá para o chão e levantar. Né? Então daí quando eu tive que fazer isso Eu já levantei com outros olhos Então obviamente a gente erra, a gente segue o caminho do aprendizado É sempre errando que a gente vai aprendendo Só que daí eu tive o clique que eu tinha que buscar um caminho assim Que eu tinha que buscar um caminho que me transformasse E que obviamente eu conseguisse ajudar pessoas Com a experiência negativa e obviamente a positiva que vem na sequência uhum. Que legal Antes de eu fazer a próxima pergunta O Ney tá falando assim ó. É, o Ney, ele é o amigo do Renan Seskin, tá? Conheço, que a gente conheceu. Né? Então, Sim. ele falou assim, ele falou assim, eu conheço a Cris e sei da competência como profissional e agradeço por ela compartilhar essa experiência que é um estímulo para muitas pessoas. Ai, <risos> obrigada, Ney. O Cris, é, eu tenho percebido que você tem falado bastante sobre singularidade. Vamos falar sobre isso? Vamos explicar para esse povo aí, e para mim também, o que, que é, da onde veio, o que, que a gente pode fazer para entrar dentro dessa palavra singularidade, para melhorar né, a nossa vida? Sim, sim. Singularidade é uma palavra que eu amo muito. Ela é o foco do meu trabalho. Ela É, é o que eu vou usar daqui para frente. E, e nada mais é do que o que ela mesmo diz. É um termo utilizado para você é, aprender a ser único. Né? Para você valorizar... É, o quão único você é. Então, a busca da singularidade, eu acho que assim, a gente sempre busca ser igual a alguém, a gente busca se espelhar em alguém, a gente busca tal. Se espelhar é uma coisa. Ser igual é impossível, você é único. Somos seres únicos, né? Isso é um aprendizado de vida mesmo. Porque a gente fica, ai, fulano faz isso. aí tá? eu acho que é, é, eu vou ser fazer como ele. Não, não é assim. Se uma pessoa consegue, a gente consegue, obviamente, seguindo o caminho dela, pegando o caminho dela, a gente consegue com certeza fazer muito parecido com ela. Só que a gente tem que saber quem nós somos. Né? Qual que é a tua unicidade? O que, que só você faz? O que, que só eu faço? Nós somos únicos. Cada um tem um jeito de agir, cada um tem um jeito de pensar. A gente tem é, pensamentos em comum, a gente tem ações né, que a gente faz em comum com outra pessoa, porque nos faz bem, porque a gente gosta, mas nunca é igual. O que, é pra, o que significa para você nunca vai ser igual ao que significa para mim. O jeito que você enxerga o mundo, ele é baseado no teu olhar, nas tuas crenças, na sua vida. Isso é só seu. Né? Ninguém tira essa sua singularidade, então ao invés de a gente, num mundo onde todo mundo tenta ser igual a todo mundo, a gente buscar a nossa singularidade é o que faz a diferença, é o que faz a gente encontrar o nosso caminho, é o que faz a gente se encontrar dentro da gente. Né? É nos aceitar nos nossos defeitos, né nos nossas, nas nossas qualidades, que a gente tem tanta dificuldade de achar qualidade. Ou a gente acha demais e não acha de efeito, mas a gente tem assim sempre é, metade de tudo isso. 50% de efeito, 50% de qualidade. A gente tem que buscar, e isso é a singularidade, que é uma palavra que eu gosto muito. Nossa, eu amei ela, eu acho assim que é, eu só fui feliz, e só comecei a caminhar no caminho do meu autoconhecimento, com sentido, a ver a minha vida fazer sentido, o dia que eu me descobri única. Né? O dia que eu parei de querer ser como alguém dizia que eu tinha que ser, como alguém... Como era bom, como alguém falava que eu deveria me comportar, eu parei, eu apaguei tudo isso da minha cabeça. Então agora eu sou eu, eu sou assim, dentro dos meus defeitos, dentro das minhas qualidades, e, e eu consigo me expressar melhor. A gente achando a nossa singularidade, a gente consegue descobrir quem a gente é, a gente consegue ser melhor, ser melhor para os outros, ser melhor para nós, nos expressar melhor, viver melhor, sabe? É um conjunto tão gratificante tudo que acontece, então por isso que eu gosto muito da, de viver a singularidade. Que legal, Cris é... Você falou uma coisa que eu me identifiquei muito é... da... Das pessoas quererem moldar a gente né? Você me conhece, você sabe o quanto me incomoda Quando alguém quer ditar regra na minha vida <risos> quando... <risos> quando... quando alguém fala alguma coisa ao meu respeito Você sabe o quanto me incomoda e, e eu acho que me incomoda porque eu não aprendi ainda a singularidade Eu não aprendi ainda a agir da maneira... continuar agindo da maneira como me eu ajo colocar... né? Me colocar no, no, no, nesse mundo que eu escolhi viver Porque eu tô aqui porque fui eu que escolhi, ninguém me mandou vir para cá Eu que decidi, né? Mas me incomodava muito, me incomoda ainda, a forma como algumas pessoas falam comigo ou questionam as minhas coisas. Porque eu, eu confesso para você, amiga, eu não acredito em crítica construtiva. Eu não acredito. A única, a única forma de crítica construtiva que eu acredito, por exemplo, é, se eu falo muito sobre empreendedorismo. Se vir o Flávio Augusto me fazer uma crítica construtiva, eu vou escutar. Entende? Se eu estudo muito sobre autoconhecimento, se vem o Hélio Couto me fazer uma crítica construtiva, eu vou escutar. Então existe uma diferença, sim, de crítica construtiva e crítica que não tem fundamento. E eu acredito que as que me incomodam... Muitos são essas que não têm fundamento. Você me conhece, você sabe da minha vida, você sabe das elas coisas que eu te conto? É, elas incomodam todo mundo, né? Na verdade, eu também sou contra esse termo. Usei muito depois que eu descobri o quanto ele era errado. Né? Primeiro, se é uma crítica, ela não é construtiva. Sim. Né? Você pode dar dicas para que a pessoa melhore. Né? Você pode fazer ressalvas para que a pessoa melhore. Você pode ajudar a pessoa. Então, assim, se eu estou te criticando, eu não estou te ajudando. Né? Mas se eu estou te chamando e te ensinando e te ajudando e te mostrando um caminho ou te dando dicas para ser melhor, daí sim eu tô te ajudando. Né? Todo mundo tá em aprendizado constante a vida inteira. Então, assim, eu não gostei do que eu tô falando. Eu não gostei do que você tá falando. Olha, você pecou naquilo, então tá bom. Então a gente te chama e vai conversar. Né? E vamos conversar. Olha, eu penso que você tá falando assim, isso não tá levando você aonde você quer, eu vi, você não... Então, eu acho que, obviamente, não é nem a crítica, né? Uma pessoa que tem uma grande experiência em alguma coisa, ela vem falar com você, cara, não é nem crítica, é a maior dica, é o maior aprendizado que você pode ter da vida, né? Alguém vir corrigir Isso, você, é. ou alguma pessoa que é muito grande no que ela faz, vir te dizer, olha, o teu caminho não é esse, né, filho? O teu caminho é tal, porque daí a pessoa é o teu mestre, né? O mestre que tá lá em cima, que chegou pra te falar. Então, a gente não considera uma crítica, o cara tá dando aquela dica certeira, meu filho, sai desse caminho, meu filho vai. Né? E daí a gente obviamente vai usar Mas todo mundo é muito cheio de Ah, eu vou te dar uma crítica construtiva A crítica construtiva que muitas pessoas dão pra gente Ela é simplesmente assim Eu não gostei, eu não concordei Eu não passo da opinião alheia né? Por isso que buscar a singularidade ela é muito incrível Às vezes a tua linguagem, ela não saber com a minha então, tá tudo bem, eu sigo outro caminho, eu não sigo você né? Se o que você tá falando não faz sentido para mim Então tá bom, eu sigo outro Mas você tem que manter a sua unicidade Manter a sua singularidade, você tem que continuar sendo quem você é né? E você está sendo assim, agrada vai melhorar, vai evoluir, vai. Se não agradou, tchau, gente passa, vai, né? Não é a crítica. Se você vai, você vai falar alguma coisa que vai, vai somar na minha vida, vai fazer eu mudar, vai fazer eu melhorar, tá ótimo, a gente vai acolher e vai acatar. Se não é para isso, pode passar, né? Tá tudo bem. É, e, e o que eu percebo, sabe, é que as pessoas que insistem em, em, em brigar ou querer fazer a tal da crítica construtiva. Elas... é, é ego. Elas querem, elas querem estar acima. Eu vejo muito isso na internet. Por exemplo, é, às vezes eu olho um monte de coisas na internet que eu não gosto. Mas eu jamais vou fazer um comentário em algum lugar que seja público ou que, que eu perceba que pode magoar a pessoa... Ou que pode desestabilizar a pessoa e falta muito isso em todo mundo, né? As pessoas querem ser mais elas querem mostrar mais é. e não se importam com o sentimento daquele que ela tá ferindo, né? É, a internet ela é ela é muito sacana, né? Eu acho assim, nós não somos bonzinhos, nós, porque quando a gente fala das pessoas, estamos todos incluídos, né? Mas as pessoas não são boazinhas não. As pessoas são bem cruéis, né? Uhum. E, e a internet, ela trouxe essa crueldade das pessoas. As pessoas, elas estão escondidas ali atrás de um aparelho, você não tá me vendo, eu tô aqui, na segurança do meu ambiente. Né? Então, o que, que eu posso fazer com todo mundo que eu tô vendo passar na minha timeline, Não é o que eu quiser? Né? Você não me quer, é? você não sabe quem eu sou, então eu vou lá e simplesmente te escracho, né? Eu simplesmente, então, toda a falta de respeito que a sociedade tem, é, que as pessoas têm, toda a falta de educação que as pessoas têm, toda a raiva que elas têm recolhida, elas estão colocando a tona na internet né? Elas estão simplesmente jogando, cuspindo na internet Então elas só passam, elas não te conhecem Elas não buscam nada sobre você Elas não olham sua trajetória, elas não olham nada Elas vão lá e vão simplesmente descarregando o que vem na cabeça né? E como uhum. a cabeça é bem vazia Mas tudo bem Essa é, essa triste, é a parte né? que a gente pula é. <risos> Cada um tem a sua própria evolução né? Cris, é... Com relação à singularidade, o que, que isso pode agregar para as pessoas, né, para nós, é, relacionado tanto com trabalho e desenvolvimento profissional e pessoal? Eu digo que a singularidade ela é tudo. Né? O autoconhecimento é tudo. Você buscar os seus caminhos, você se curar através de uma terapia, né? através de um tratamento. Por que terapia? Eu, sinceramente, depois que eu conheci a psicanálise, eu descobri que todo ser humano precisa de terapia. Todo ser humano precisa de terapia. Alguns mais cedo e pena que muitos mais tarde, né? Mas... Quando você se conhece, quando você vai buscar o seu caminho, você simplesmente consegue ditar a tua vida. Você consegue tomar conta da tua vida. Quando você sabe até os, qual é o seu limite, você sabe até onde você pode chegar, você sabe do que você é capaz. Você tem certeza de quem você é. Você abre todas as portas da sua vida, né? Você simplesmente abre os seus caminhos profissionais, porque você não está preocupado com a opinião alheia. Porque você sabe que se a opinião do outro não diz nada sobre você tudo bem. Então você sabe onde você vai seguir, o que você vai fazer. Você para de se importar com o que vem, o que tá fora de você, com o teu externo. E você transforma o teu externo com isso. Né? Você transforma de um jeito muito incrível. Então, assim, eu penso que descobrir a sua singularidade, trabalhar com ela, trabalhar com os pontos positivos, trabalhar com pontos negativos, você consegue abrir o leque da sua vida. Sua vida profissional, você acha o rumo. Porque você não precisa de opinião do outro para onde você vai chegar nela você descobre aquilo, você foca naquilo, você vai estudar sobre aquilo, você vai buscar sobre aquilo, baseado no quê? Baseado no teu limite, baseado na tua consciência, baseado no que você quer. Né? Então, com certeza, você é, se conhecer, se autoconhecer, se autocurar e se autotrabalhar, né? você acha a tua essência, acha a tua singularidade e você consegue abrir todos esses outros caminhos da tua vida. Né? Ela é assim, digamos que ela é, sabe aquela, você limpa teu óculos, assim, tipo, pum! caramba, cara, né, porque daí você enxerga fora, né, você melhorando o teu interior, você melhorando o teu dentro, você descobrindo quem tá você, quem é você aqui em sentimento, em ações, nossa, você permite que a tua intuição te leve, te guie, e a vida é assim, a vida ela é intuitiva, né, a vida ela é muito mais fácil do que parece, a gente que fica dando volta, que fica desviando, fugindo da gente mesma, Até o dia que você se conhece, para, cruza os bracinhos e fala assim, caramba, cara, que a vida inteira pensando errado. Porque a vida inteira perdida e nem era culpa disso, sabe? Então, é um troço, assim, muito surreal. Então, descobrir quem você é, usando a singularidade, que é a palavra que eu gosto de usar, é, você transforma a tua vida. Você transforma o teu interior trabalhando com isso, e daí a tua vida fora, ela vai ficando cada vez mais fácil. Né? Você, eu digo que a gente se arrepende. O conhecimento, nesse sentido, o autoconhecimento, ele faz a gente se arrepender depois de não ter começado antes. Né, ele é o pior momento da tua vida. Porque você tem um bate de você mesmo. Ah! Né, porque primeiro a gente não acredita que a gente possa ser capaz de ter tantos defeitos. Ou que a gente possa ter sido capaz de ter, de ter feito tanta... Vou usar uma palavra, uma cacaca na vida. Isso é culpa toda. Né? Uhum. Porque ela é culpa toda. O dia que você conhece, você começa a ter autorresponsabilidade. Você começa a descobrir que você é dono da tua vida. Só que se você fez tudo errado agora é porque você não sabia disso tudo. Você permitiu que o meio todo fosse é, te fizesse tudo. Você se causou tudo isso. Você permitiu que fosse só piorando, né? E quando você se recolhe em si e você descobre essa singularidade dentro de você, você começa a ver a tua responsabilidade nisso tudo. Você começa a falar, peraí, aí, para as pessoas que estão te atrapalhando, né? E começa a receber, a agradecer, a se doar de uma forma melhor para todo, para tudo. Que aberto para você, né? Porque você constrói o teu mundo, você faz o teu exterior. E a gente não consegue entender isso se a gente não cura dentro da gente. Sempre vai ser o outro, sempre vai ser um problema, sempre vai ser alguém. Então, pessoal, profissional, vida, né? Descobrindo quem é você, tudo o resto se transforma. É, e é muito, é, é muito curioso, né? Porque, assim, é, tem também aquelas pessoas que que tentam, que vão em busca do autoconhecimento, aí ela começa a, a descobrir os podres, porque a gente tem, a gente tem um monte de sombras, um monte de podre, né? E aí a pessoa começa a descobrir e começa a ficar apavorada com esses podres, e aí já não quer mais, porque assusta, né? Porque isso é, dá por medo. Por isso que eu disse que é a parte feia, a parte horrível, é a parte que você é. começa a ter medo de descobrir quem você é. <risos> e aí, e daí o que, que eu percebo, Cris? Se ela não tem a ajuda de um profissional para aconselhar e para ajudar ela a lidar com essas sombras e com esses podres, né? Que estão que que assim, brecando toda a vida. Ela não vai conseguir. Porque foi como você falou: quando você começa a descobrir que você é responsável por tudo de bom e de ruim que acontece com você. É um você choque. se assusta? É um, é um choque? É um, é um choque. choque. É um choque, mas é o princípio do caminho. né? Então, é, é, nada é fácil. né? Construir um negócio não é fácil. Entrar no trabalho, não, não vamos nem falar sobre empreendedorismo e construção das suas coisas. Né? Você vai trabalhar, você acha que é fácil. Tá fácil você vai estudar, não é fácil estudar. Né? Você vai para a escola no primeiro dia de aula, que memória você tem isso da sua infância? Né? Você acha que foi fácil? Foi legal? Não foi. Ninguém tem uma primeira experiência. Claro, depois você brinca com coleguinha, né? A criança, a parte lúdica, é, sempre fala mais alto, né? A criança é sempre mais sociável e tal. Mas assim, não é fácil. É sempre um... O enfrentamento da vida real, ele é sempre uma barreira que você tem que vencer. Né? Então assim, cada passo que você tem que dar, ela é contra algo que você tá se sentindo na sua zona de segurança. Então você tá bem presinho lá, bem pleno em alguma coisa, ela vai a escola hoje, ela vai fazer tal, ela vai trabalhar. Vir aqui não é fácil. Né? Ah, você vem todo dia, você faz live Você fez uma live por dia, legal Você fez uma live por dia, mas é fácil todas elas, Entendeu? Não é Então por mais que, seja, que você já tenha experiência Nunca é fácil Cada passo que a gente dá, ele tem um desafio né? E o enfrentamento desse desafio Ele é muito pesado ele é muito, E se enfrentar é muito pesado Enquanto a gente descobre que Que os outros poderiam errar mais do que a gente né? É muito bom Agora quando você descobre que os outros erraram Tanto assim por culpa sua, também porque você não se impôs quando deveria, porque você ou disse um sim ou disse um não que não deveria. Quando você descobre que esse sim e esse não deveriam ter partido de você, né? eles são sua responsabilidade, é, toda ação tem uma reação. Né? E daí a gente acaba não descobrindo que essas reações foram causadas por uma ação que a gente fez, sejam ela certa ou seja errada. Né? Daí quando uhum. você se descobre, você se apavora porque, assim, é, é, um, é, é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade é, é, são, são etapas muito difíceis, mas a gente tem que vencer. Porque, assim, tem muita gente que passa a vida inteira fugindo disso, né? Daí quando você chega lá na tua idade, na tua terceira idade, na tua idade avançada, você começa a se arrepender de muita coisa que você realmente não fez na sua vida. E daí é triste, né? Então, a gente uhum. tem um retrato disso com vários idosas que a gente conhece que estão aí acabando a vida sozinho, né? E, e mesmo assim não se sentem responsáveis por isso. Então quanto antes a gente encarar tudo isso, melhor, é né? Quanto antes a gente se buscar dentro disso, sendo bom, sendo ruim, sendo enfim, do jeito que a gente for, né? A gente se buscar no meio disso, a gente vai conseguir abrir os nossos caminhos de uma forma bem melhor. Uhum. E amiga, e a questão e, e as questões de terapia, o que, que leva as pessoas à terapia? Em qual momento que você considera que é fundamental as pessoas irem em busca de terapia? Ai, se isso pudesse estar incluído na grade curricular obrigatória da educação, seria ótimo. É o desenvolvimento emocional das pessoas. A gente ia salvar tantas vidas, né? Eu fui funcionária da educação por 10 anos e se eu tivesse noção que o conhecimento, que o emocional... Né? ele é tão fundamental para tudo, a gente não deixaria nenhuma criança crescer sem ter esse amparo. Né? Então, eu, a terapia, ela, na minha opinião, ela é necessária desde sempre. Então, se você é uma mãe mais esclarecida, se você sabe que seu filho passou por algum tipo de trauma, ou alguma coisa, vai buscar. Vai buscar terapia para o teu filho. Se você não pode fazer, bota teu filho quanto antes possível. Mas nós temos uma cultura de buscar a terapia depois que a gente se ferrou na vida. Né? Então, quando você se perde na tua vida, mas quando você se perde num contexto total, né? quando você ferra um relacionamento, ferra um trabalho, quando as pessoas começam a te acusar muito, quando você se sente muito mal, você vai buscar a terapia. Quando você entra numa depressão ferrada, né? depois que você passou é, por um psiquiatra, às vezes você passa por um psicólogo e não dá muito certo, você vai buscar outras fontes alternativas, enfim, todo mundo tem... É, é, essa cultura de buscar a terapia depois que se ferrou. Né? Eu me ferrei, eu fui lá pro buraco, eu fui pra ele, eu me perdi inteira na vida, eu fui buscar a terapia, terapia. Né? Mas assim, a terapia não deve ser buscada nesse momento não. A terapia deve ser buscada lá, no início. Né? Então eu considero assim, você tá com dificuldade de lidar com algum problema da tua escola, o cara vai atrás de terapia. Né? Tá lá no ensino médio, começou a se sentir rejeitado, tá se sentindo meio mal... É... Acho que o principal indício de terapia é aquele que você não consegue se olhar no espelho. Né? Você tá se olhando no espelho, está se vendo diferente do que você é, né? não tá achando o teu lugar na sociedade, não tá achando o teu lugar dentro do teu trabalho, não tá achando o teu lugar ali com os teus grupos sociais, os teus amigos, os teus relacionamentos. Não tá muito certo com você. Se você não tá se sentindo bem, não tá se encontrando ali, não tá certo. Né? Então vai tá em busca de terapia. Né? E se a gente conhece alguém, eu falo que a palavra certa é assim, vai buscar ajuda, vai buscar terapia sabe e tem várias formas de terapia por aí a gente tem foi se o tempo que a terapia era só uma coisinha na sala de né numa sala ali num divãzinho assim, acabou isso acabou a gente tem assim olha uma duas mãos cheias é né, muito pouco para descrever a quantidade de opções terapêuticas que a gente tem né então hoje está tudo muito aberto para a gente buscar ajuda só não vai buscar ajuda quem não quer só não evolui quem não quer só não se cura quem não quer e só não, não vai buscar... Assim, o emocional da gente, ele é fundamental para tudo. Então, o dia que ele tá abalado, terapia. Terapia e... salva você de muita coisa. Ô Cris, a, a Ariane, ela perguntou o que é a terapia reflexiva. E, e aí eu quero complementar essa pergunta. Por que você escolheu a terapia reflexiva? Ah, eu escolhi a re reflexiva por causa da palavra que eu gosto que é a autorresponsabilidade, né? reflexiva é como a própria palavra já diz, é uma terapia de reflexão, de uma reflexão feita por mim, terapeuta, e por você que está em atendimento comigo, por quê? Porque a terapia tem vários, vários formatos. Né? Uma delas, a principal e a mais conhecida, é através da escuta. Ela sempre vai ser a escuta, porque o problema é sempre seu. E é sempre você que sabe o que está sofrendo, e é sempre você que tem que colocar isso para fora. Só que a resposta desse problema, ela não é do terapeuta. Né? O terapeuta não te ajuda a curar os seus problemas. Né? O terapeuta te ajuda a entender quais são os seus problemas. E como você vai curá-los é uma reflexão sua baseada no que eu posso ter para te ajudar a chegar onde você precisa, né? Então assim, eu, eu não tenho respostas, né? Eu tenho caminhos. Eu tenho caminhos para te dar, mas quem vai te dizer qual é o melhor caminho e aonde você vai chegar é a sua reflexão. Se você não for capaz de refletir em cima do seu próprio problema, você tá só querendo terceirizar uma culpa. Terceirizar uma culpa é colocar o teu problema para fora e dar na mão de alguém e falar: "toma, resolva para mim". Né? Então isso não existe, isso não funciona As pessoas quando vão em busca das terapias alternativas Elas vão sempre em busca de uma resposta, de um resultado pronto Ah, eu tenho isso, isso, isso, isso, isso E elas querem que a outra pessoa simplesmente é, resolva isso para você né? Mas assim, quem sente o mal é você Quem sente a dor daquilo é você né? Quem passa, o que passa na sua cabeça só você sabe Porque nem falando, nem você me contando, você vai me dizer o que, que é então, qual que é o objetivo da terapia reflexiva? É colocar você para você mesmo. Né? Através das tuas reflexões e as minhas reflexões baseadas no que você está refletindo, a gente consegue chegar num consenso. Né? Então, assim, quem vai dar as respostas, quem vai dar tudo? É você. E se a gente não for reflexivo em pensamento, né? e, e na conduta que a gente está levando ali, eu acho que você não vai ter um resultado muito legal. Então, assim, muita gente que vai na, na, na terapia tradicional, que é a consultiva, aquela que a gente vai e simplesmente fica falando e fica, né? É, dificilmente você consegue chegar em algumas coisas. Né? Então, é, a, a gente ouvir, a audição na terapia ela é fundamental. A gente consegue detectar os seus atos falhos através da sua fala, ouvindo muito, mas se eu não colocar você refletindo sobre o que você está falando. Eu nunca vou conseguir ajudar você de fato, então vão ser aquelas terapias antigas que são muito longas até a gente chegar no resultado. A reflexiva tem um resultado mais objetivo e mais rápido, porque a partir do momento que você começar a aprender a refletir, você começa a se enxergar nos seus problemas e daí você mesmo começa a expor ideias de solução, né? E a gente vai arredondando isso aí através de bastante de um tratamento mais bacana assim, que a gente consegue. Uhum. Sim, que bom. bacana, que bacana, né? Porque assim, quando quando você tem é, essa abertura né, com o terapeuta e, e ele, te, ele te, te convida a refletir, isso é muito interessante porque você começa a de verdade pensar no teu problema. Porque foi o que você falou no começo. A maioria das pessoas, o que elas querem? Elas querem pegar o problema e jogar na mão de alguém. E quer que alguém resolva. Tá. Mas... Mas realmente não vai resolver. Por que que não vai resolver? Porque esse problema, ele tá, ele tá na sua vida, tá na, no seu pai, tá na sua mãe, no seu filho. Né? Contexto no contexto todo de vida, no... Né? É, no teu contexto de vida. Então não, não tem como uma terceira pessoa ir lá e resolver um problema que você tem com o teu pai. Como que a pessoa a gente vai fazer não isso? Tem, é, a gente não tem resposta pronta, né? Ninguém tem uma resposta pronta. A gente, a gente tem o um conselho, um terapeuta não conselha. Né? A gente tem o um conselho e a gente tem o um caminho. Né? Você demorou assim, quando, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Você vai buscar terapia hoje com 40 anos de idade. Quer dizer que 40 anos da sua vida atrás não deu certo. Né? 40 anos você sofreu com alguma coisa que nem você sabia de onde veio. Né? E a terapia, ela vai buscar lá na sua infância essas respostas. Né? Porque às vezes o teu comportamento de hoje Ele é um problema que ele veio lá da tua infância De uma criação que não foi culpa dos seus pais Porque eles foram o melhor para você no, Diante do que eles podiam estar tá fazendo para você naquela fase Mas o que isso significou para você Você pode tá, estar tá carregando isso o resto da vida sem saber Aí quando você chega Você se transforma num adulto Você começa a colocar esse problema para fora E quando você coloca isso para fora Você se perde na tua vida né? E se você vai buscar uma ajuda A ajuda ela sempre é pontual ah, eu vou buscar, você tá com uma doença, você vai buscar uma ajuda, para tá aquela doença, você resolve aquilo, beleza, beijo, tchau, eu fui embora, só que você não curou a raiz e a causa disso, porque a causa de tudo faz parte do mesmo contexto de vida. Né? Então, todos os problemas que você tem hoje, ah, de relacionamento, de trabalho, de vida pessoal, os seus problemas de saúde, eles são ligados à tua cabeça, à tua mente, ao que você desenvolveu até hoje. Ao que você carregou até hoje com você e Daí tem muita gente que passa assim Ah, eu não tenho nada, não tenho nada Agora eu tô com dificuldade disso, não Você não teve nada Porque você conseguiu fugir de você e resolver bem Agora quando aquilo pegou Você se ferrou, né? Ah, você ferrou só nisso, ok Mas quando você for tirando dentro da terapia Você vai descobrindo que não era só isso né? Você vai descobrindo que que cada passinho desta caminhada, ela, ela, ela vinha com um fardinho mais pesado do que deveria. A terapia ajuda você a botar isso para fora. E a reflexão é isso, né? A reflexão é você conseguir descobrir aonde você tinha uma coisinha. Né? Às vezes uma coisinha que, que o teu pai, que a tua mãe falou, que te gerou um, um sentimento muito ruim, uma incapacidade momentânea para você um raciocínio não lógico que você não conseguiu por causa da sua idade ou por causa de alguma coisa e você passa a vida inteira carregando tudo isso sem descobrir né? às vezes é uma palavra uma fala nem precisa ser dos pais né às vezes é do meio que você vivia e então é muito importante é muito importante mesmo a, a é, psicanálise só um parentezinhos aqui eu gosto eu gostei muito da linha da psicanálise para terapia porque ela é muito mais aberta do que alguns estilos de terapia. Né? Eu faço psicanálise integrativa. Então, a gente consegue integrar várias outras técnicas no meio do mesmo tipo de, de conceito de psicanalítico, de atendimento. Então, ela é muito aberta, ela é muito ampla. Você consegue pegar tudo que funciona, que você conhece e se formou, e colocar junto, para que você consiga estar tá, é, tá trabalhando com, com o clinicado. Ali. Uhum. Você, você comentou... É, com relação a coisas que a gente ouviu né quando era criança ou dos pais ou até mesmo do meio onde a gente vive é, eu como eu também eu eu você me conhece você sabe que eu não sou assim assídua do do autoconhecimento de estudar tudo eu gostaria gostaria muito mas tem, tem algum problema aí comigo que eu começo a estudar e paro, daí eu começo de novo, paro, eu não consigo terminar. Mas a gente vai a resolver, terapia vai te ajudar. É, a gente vai resolver na terapia, eu tenho certeza. Mas uma coisa eu aprendi assim que o que a gente fala para as nossas crianças tem um poder, é, um poder assim que é destrutivo ou não ou muito grande ou construtivo. Então, eu, como eu fico muito com os meus sobrinhos, e um tem quatro e o outro tem nove anos, às vezes eu perco as estrebeiras com um de nove anos. Mas eu, eu procuro, assim, não falar nada para ele, do tipo, você não faz nada direito, você não sei o quê. Porque isso, graças a Deus, nas leituras que eu fiz... Eu percebi o quanto isso é grave. Então, isso ficou guardado dentro de mim. E eu já não falo bacana. mais. É, eu é. já não falo mais. Mas já falei. Já Sim. falei para os meus sobrinhos. Porque eu agia da mesma forma como eu fui criada no contexto da minha Exatamente. vida que era assim. Exatamente. E aí, a gente, uma hora, a gente tem que quebrar o ciclo, né? E eu falo que sempre é tempo de quebrar, né? Ah, eu fiz errado a vida, eu fiz a vida inteira assim e nunca deu errado. Mentira, né? Você fez a vida inteira assim e talvez você não tenha errado no seu ponto de vista, mas você pode ter errado para muitas pessoas, como todas as pessoas diferentes, nem todo mundo conseguiu entender o que você queria dizer. Né? A gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tia, a gente erra muito, a gente peca muito. Né? A gente peca, a gente, a gente é muito egoísta, né? A gente tava, ah, eu não quero ser incomodada agora, o que é? Que? você estar incomodando, faz nada direito, ah, não, não, não, Mas é a tua visão naquele momento. Então, às pode parecer uma coisinha idiota, mas assim, ela pode ser fatal. Né? Ela pode fadar aquela criança ao fracasso o resto da vida. O jeito que a gente uhum. recebe essas críticas enquanto criança, elas, elas, elas destroem a nossa vida de adulto. A autoestima, ela é construída lá na infância. Né? E, então, a importância da gente estar tá falando isso, ela é fundamental, porque conforme a fala o que você escuta, isso está diretamente ligado no teu desenvolvimento de estima. E daí você não vai conseguir nunca, segurança, a criança ela é totalmente dependente. Né? Dependente das ações, das palavras, do direcionamento de tudo que um adulto vai fazer. Então, se esse adulto faz tudo isso errado, o que, que você está construindo nessa criança? Né? Daí, hoje em dia, a gente coloca para fora tudo que deu errado lá atrás. Então, assim, sempre é tempo. Ah, eu falei o tempo todo, agora eu não falo mais, não fale. E ainda tente muito, pelo contrário, tente exaltar e enaltecer a pessoa cada vez mais. Né? Por isso que eu falo, ensinar a criança a ser reflexiva desde sempre. Então, assim, ó, se você fizer isso, isso não vai dar errado? Olha aqui, ó, isso aqui pode acontecer assim, assim, eu não vou gostar, vou ficar chateada com você e você também vai ficar chateada porque eu vou brigar com você. A criança não entendeu? Ela pode não estar tá entendendo, mas isso está fazendo uma grande transformação na cabeça dela. E quando ela crescer, ela vai ter ótimos resultados pelo tipo de, de, de vocabulário e tipo de jeito que você está tratando dela, que você está orientando, ensinando ela a cuidar das próprias ações. Né? Então, dá, dá trabalho? Dá trabalho. Né? Fez tudo errado? Não tem problema, faz certo a partir de agora e está tudo bem. É verdade. É, amiga, para a gente fechar... É, a frase, vivendo a sua singularidade Quais dicas que você pode passar Pra gente A gente que eu falo sou eu E são as pessoas que estão em casa, tá? Porque me incluo nesse barco aí A gente tá navegando aí no mesmo rio né? No mesmo mar Pessoas com barquinhos diferentes Mas o mar é o mesmo, né? Então, quais dicas que você pode dar para uma vivência mais centrada e única, para a gente poder melhorar, para gente ser um pouquinho mais feliz antes de procurar você para fazer terapia, <risos> porque, porque depois que você falar sobre isso, a gente ainda vai falar como que a gente encontra você para fazer terapia, se é online, se, se é pelo WhatsApp, mas antes vamos falar sobre para a gente poder iniciar uma vivência mais centrada. Certo. primeiro, né, se tornar a sua prioridade, não tem outra palavra. Se a busca pela sua singularidade, pela sua unicidade, se tornar a sua prioridade, né, isso é um grande desafio, né, não é, não é, não é, não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com você se tornar uma pessoa egoísta e só pensar em si, muito pelo contrário, o ego é a primeira coisa que você tem que desconstruir na sua vida, né, é tem a ver com ser sua prioridade fazer os seus gostos, porque eu gosto assim, não. Existe a manha, né? Existe aquele adulto infantil que a gente é birrento e a gente fica... Não, mas é que eu me conheço eu gosto da zona de conforto pura, né? Você quer ser um uhum. adulto criança, você fica mantendo ali a tua, a tua birra em cima daquilo e não tem nada a ver com se tornar sua prioridade. Sua prioridade é não ir nada, nem um passo além do que vai te magoar, né? Do que vai te incomodar. né E não te incomodar porque tá... Não é o que você quer. É te incomodar porque não condiz com os teus valores. Né? Então, assim, a tua prioridade ela tá. Todo mundo tem valor. Né? É na construção o que é importante para você, o que significa para você. Então, você entendendo o que tem dentro de você, qual é a sua essência, qual é a sua importância, você consegue se tornar a sua prioridade. Você tem que estar 100% bem para que você consiga estar ajudando os demais ou para que você consiga se ajudar também. Então, se tornar a sua prioridade é a primeira dica. A segunda é tomar uma decisão de se autoresponsabilizar pelos seus atos. Você precisa aprender a tomar as rédeas da sua vida. A se responsabilizar por tudo que você diz e por tudo que você não diz. Então a segunda é a autoresponsabilidade. Você se tornando um ser autorresponsável, você consegue tomar conta e assumir essa sua singularidade. A terceira é o autoconhecimento. Porque você precisa de tudo isso, mas você precisa se autoconhecer. Né? Limites, positivos e negativos. Né? Vontades, valores, enfim, tudo que tem dentro de você, você precisa se conhecer. Então, autoconhecimento é fundamental. A quarta dica é buscar ajuda se você não conseguir sozinho. Né? Qualquer tipo de ajuda, daí sim a palavrinha construtiva. Né? Então, qualquer coisa que te ajude a te desvendar, se você não conseguiu ir além sozinho, você não vai se desvendar achando só coisas que te façam bem. Você está indo pelo caminho errado. Né? Se você começar a achar, só, assim, ah, isso me fez bem, isso foi incrível, isso me fez sentir melhor, isso está me tudo errado. Porque não é assim. Né? Você quando começa a se descobrir, se autoresponsabilizar, se autoconhecer, você começa a enfrentar os seus próprios monstros, as suas próprias barreiras. Então, o caminho é difícil, o caminho não é fácil. Então você tem que buscar essas coisinhas que te causam um certo desconforto para te tirar de dentro do teu eixo, para daí te colocar no teu rumo. Né? Então, assim, é, busca ajuda. Busca ajuda, busca aprendizado para que você tome ciência disso tudo. Né? Então, essa seria a, a quarta dica. É você buscar ajuda se não conseguir sozinha. Ajuda implica em conhecimento, em aprendizado, até que você obtenha ciência de onde você quer chegar. E a quinta dica é você ter coragem e atitude. Né? Porque assim, a é, atitude e a coragem elas andam juntas, mas uma ou outra também tem grande resultado. Né? Então, você ter atitude, às vezes até sem coragem. Tô com medo, mas eu vou lá e tomo atitude, porque aquilo vai transformar a minha vida, vai me fazer bem, ou vai me tirar da zona de conforto, é uma atitude. Né? E ter coragem para não desistir. É ter uhum. coragem para não correr, é o que você falou agora há pouco lá. Você começa a se descobrir, não se entende muito bem, não gosta muito, se deparou com uma coisa que você não queria ouvir sobre você. Segue o caminho e continua. Tenha coragem de continuar. Porque o poder da construção e da autoconstrução é você ter coragem de se desconstruir. Quando você tem coragem de se desconstruir, você com você mesma, você nasce. massa. Você deve virar fênix de verdade. Né? Mas não aquela fênix com sinônimo de, de guerreiro. Eu caio, levanto, caio, levanto. Não. Eu me transformo e fico incrível. Uhum. É, essa muito é, de 15. é muito legal. É muito boas as dicas, Cris. E, e essa da coragem. Eu acho ela uma, uma das mais importantes, porque realmente precisa ter muita coragem para você enfiar a mão no, no balaio <risos> e, e você saber que tem um monte de cobra lá para você lidar né, com esse monte de, de coisa ruim que tem ali. E eu acho que é isso Exato. que faz a maioria desistir, né? A maioria das pessoas, elas desistem por causa disso, por causa do medo, não, não querem... Não querem ver o que está lá dentro. Às eu vezes preciso. nem é o medo mesmo, é só a falta da coragem, entendeu? Uhum. Que não é necessariamente o medo, né? Eu não tenho coragem de descobrir quem eu sou, né? Mas tenha coragem, porque você só vai vencer os seus limites e romper as suas barreiras e se tornar uma pessoa melhor quando você tiver coragem de descobrir quem você é. É verdade. Cris, é. Para as pessoas que quiserem fazer terapia, você está atendendo online, você faz terapia pelo Zoom? Como é que faz? Como que é? Como que as pessoas podem procurar você? É, pelo WhatsApp e pelas redes sociais, pelo Instagram. Né? É. Eu estou começando a trabalhar com as redes sociais, eu, eu subdividi as minhas redes, né? então tem a, a divisão, o meu trabalho na parte dos eventos está focado de um lado e o Cris Gil é, é para terapia. Então, a partir de agora, alimentação e tudo mais que tem lá. Né? Meu WhatsApp está lá na minha bio, né? então dá para me chamar pelo WhatsApp, chamar pelo e-mail, que está tudo lá, né? ou entrar direto nas minhas redes e mandar um direct ali que a gente conversa. Né? Conversa Legal. terapia também vale. <risos> Legal. É, eu vou fazer assim, Cris, como eu sempre faço, depois que eu encerro a live, eu gravo uns stories, e marco a pessoa, né, no caso o convidado a, ou a convidada do, da noite, e, e daí eu marco o arroba dessa pessoa para que quando, as, quando alguém quiser né, buscar informações ou quiser falar diretamente com você, aí a pessoa acha você através do meu stories. É, eu, quero, eu quero muito agradecer todo mundo que interagiu com a gente. Foi muito importante. A gente chegou num pico aí de, acho que, 20, 20 pessoas. É, as pessoas interagiram, fizeram perguntas. Então, eu quero muito agradecer cada um que participou, cada um que, que mandou o aviãozinho. Isso ajuda bastante, porque, afinal de contas, é um trabalho não para para Jose Josi crescer no Instagram ou para Cris crescer no Instagram. Não, é um trabalho para ajudar pessoas, para alcançar cada vez mais pessoas, porque eu, eu sempre falo, Cris, que se a gente tem obrigação de ajudar, se a gente pode ajudar, a gente tem obrigação de ajudar, sabe? Porque Exatamente. as pessoas precisam de ajuda, todo mundo precisa de ajuda e a gente tem que ajudar. Todo mundo precisa. Ajuda. É, se a gente não ajuda a gente vai voltar para para guerra vai soltar as pessoas no meio do, no meio da selva lá e cada um que se vire e a gente já passou essa fase né essa época então quanto mais se ajudarem melhor a gente tem dois minutinhos para você se despedir amiga obrigada viu Deus abençoe obrigada a você muita gratidão é, gratidão a todos que participaram, adorei as perguntinhas. Não dá para ler e falar, né? A gente fica meio tenso aqui, muito legal. É, mas se tiver alguma perguntinha, alguma coisa aí, depois eu respondo também. Pode me chamar lá que eu falo. É, eu acho que a gente tem sempre um caminho para seguir na vida e esse caminho, se não diz respeito a ajudar ninguém ou a fazer o bem para as pessoas, não tem sentido. Né? Então, se você usar o teu aprendizado, o teu conhecimento para poder ajudar o próximo, para poder fazer qualquer coisa, para poder ouvir o próximo. Entendeu? Quanto tempo for, né? É, isso daí já, já salva uma pessoa, já ajuda, já dá uma ideia, já dá uma luz, e acho que esse é o caminho. A gente está aqui sempre para poder ajudar os demais da melhor forma possível. Se você puder ser incrível para poder fazer isso, se tornar mais incrível para alguém, meu Deus do céu, leva a legião junto com você e vai, né? Que esse é o caminho. Então, muito obrigada, maravilhoso, e obrigada por tudo, obrigada por todos. Imagine, Ô, Cris, o Paulo fez uma pergunta Qual é o seu novo perfil, Cris? É o Crigil? É o Cris Gil. E o meu nome secreto, Délia Cristiane É esse que eu vou usar como terapeuta Porque através da terapia eu descobri E agora eu tenho muito orgulho de usar esse meu nome Que eu quase nunca usei, Délia Cristiane Mas é o mesmo <risos> perfil Tá bom, Délia Cristiane é, Gente, de novo, muito obrigada uma boa noite para vocês. Amiga, Deus abençoe você assim, ó, de um tamanho que seja maior do que a imensidão, porque você merece. Você merece toda a prosperidade, toda a felicidade, todo o amor, toda, todo o bem que tem no mundo você merece, porque você é uma pessoa que ajuda. Merecemos. Eu conheço. É, a gente merece, todos nós merecemos. Mas você merece bastante, viu, amiga? Então, muito obrigada. <risos> obrigada. Muito Obrigado. obrigada. Fica com Deus e... Gente, Também. amanhã eu tô aqui de novo, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Para as ideias. Beijo. <risos> Tchau. Tchau.